Olá a todos bem-vindo ao nosso canal Só Vendo. Essa pessoa nasceu sem clavícula. Você está bem. E... This guy's an expert with using a bow staff esse cara é um especialista, usando um bastão de arco. Olá, como você está hoje? Estou bem e eu estou indo muito bem, amigo. E você mesmo? Ei, bem, posso ter um bife todo com queijadinha e com molho jalapeno extra cremoso. Eu posso dizer que essa pessoa ajudou reunir este macaco bebê com a mamãe macaco. É deirinho. ou <risos> oh, essas pessoas possuem um pequeno negócio, e ficou animado quando um cliente comprou bastante coisa. É assim que a vida é todas as manhãs, como criador de cabras. cabras, este urso estava tentando pegar seus filhotes do outro lado da estrada, mas os filhotes não cooperavam. Umas escolas estão começando a usar carteiras, que ajudam a sentar, e ela é um pouco mais confortável. Treboa que é um roedor, encontrado na Arábia e no norte da África. Suas longas patas traseiras permitem acelerar a cerca de 15 milhas por hora. Obrigado por assistirem eu realmente espero que você goste. E vejo vocês de novo muito em breve e mais tarde.